Oi, oi, oi, eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer esse peitoral aqui, ó, de morcego. Olha só que lindinho que é agora pro Halloween. Olha só que lindo. Vamos estar fazendo ele hoje aqui no canal. Mas antes eu queria pedir para você que não é inscrito no nosso canal que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanhe nas nossas redes sociais, temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Face e meu Instagram particular e vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer a nossa asinha de morcego, nosso peitoral de morcego? Vem comigo, vamos lá. Mas antes, roda a nossa vinheta aí! Vamos fazer nosso morcego. Esse molde aqui você vai cortar uma vez na manta dobrado, tá? E duas vezes no cetim, tá? Eu tô usando cetim, mas vocês podem usar oxford, oxfordine, tá? Aqui eu vou usar cetim. Ah, se você quiser fazer sem manta, também dá essa parte aqui, tá? Porém, eu acho melhor fazer com a manta porque é pra ficar bonitinho, durinho, né? Então, essa parte é a do corpo, Tá? Aqui a asa, quatro vezes no cetim e duas vezes na manta. Aqui eu tô usando manta R1, tá? Você pode usar manta mais fofinha no corpo e R1 aqui na asa. Na asa tem que ser R1, tá? Pra ficar durinho. Aqui, aqui eu tô usando R1 também, mas se você quiser optar pela outra manta, também dá, tá? Pela mais levinha, mais fofinha, né? E as alças, tá? Vai o um molde pra vocês, né? Que é, é esse alça, não, é pro degote e pra barriga, né? A fita da barriga e é fita do degote. Então, vocês podem usar esses moldes aqui, cortar no, no mesmo tecido, né? Depois só coloca velcro aqui e beleza. Mas, vocês podem estar usando essas alças de bolsa, tá? Eu acho melhor. Aqui, sempre na medida, né? Vocês usam a, essa medida aqui pra colocar, né? e cortam, tá? Então, essa aqui é do do pescoço e essas aqui são a da barriga, tá? Duas cada, tá? Eu vou usar velcro, tá? Mas vocês podem estar usando mosquetão, pode estar usando botão, pode, né, fazer uma coisa, mas eu vou estar usando velcro, tá bom? Ali tem a medida do velcro tudo certinho, tá? Então, esses são os materiais que a gente vai usar, tá? Então, bora lá. Vamos Começar com as nossas asas. Tô usando o preto aqui. Esse é o nosso molde. Então, aqui a gente vai pegar direito com direito aqui. Ficar bem certinho aqui. Aqui, a gente vai passar uma costura desde aqui, tá? Ó, tá? Desde aqui até aqui. Yeah. Vamos fazer a outra Mesma coisa A vez com a vez, direito com direito Então, vamos passar a costura aqui Aqui certinho Até aqui, ó Tá? pegar as nossas multas. Colocar certinho aqui e vamos pregar elas aqui, passar uma mistura de segurança nelas aqui também. Pra daí a gente virar a nossa peça, tá? Por que, que eu faço isso antes? Pra ficar mais fácil da gente tá virando, tá? Fica mais fácil da gente tá costurando, pra daí a gente conseguir costurar direitinho, no lugar de certinho, tá? Agora aqui a gente vai passar no pescoço também, tá? E aqui, a gente deixou aqui pra virar. A gente vai virar. Virando primeiro aqui, essas partezinhas aqui. Só uma costura de segurança aqui. com a outra também Aqui, né? As pontinhas. e é agora que nós vamos virar a nossa peça, tá? E passar a nossa costura de segurança aqui. Puxa pra cá certinho, pra ele dar esse, esse volume aqui, ó. Que é o nosso corpo. Vamos pegar a nossa manta da, da parte do corpo. E o nosso corpo aqui, ó. Vamos colocar aqui, tá? Direito. E vamos acortar aqui essa manta, tá? Vou colocar aqui. Passar uma costura de segurança aqui, né? Colocamos a manta, agora a gente vai pegar os nossos, colocar os nossos, o nosso molde trás aonde você coloca as alças, tá? É só você seguir ali aonde coloca as alças e ir pregando, Tá? Agora, vamos pegar as nossas asas. E essa parte aqui, ó, que a gente deixou, a gente vai pregar aqui, tá? parte de cima do pescoço. A gente vai pegar essa parte aqui, ó, tá? Cuidar com essa parte aqui. Essa parte que fica assim, ó, você coloca pra trás, tá? Assim, ó, tá? A gente vai colocar só a nossa asas aqui, bora lá então. Agora, a gente vai colocar tudo para dentro aqui, tá? Cuida pra não costurar nada, que não pode. E vai pegar essa outra parte aqui, tá? Vamos começar aqui por cima. Vamos começar aqui no decote, tá? Deixa agora... Fazer pique. A gente vai pregar um lado A nossa asa é assim né? A gente vai colocar tudo pra cá Cuida pra não pregar ela E a gente vai pregar esse lado aqui Lembrando que aqui tem um contorno, tá, gente? Então, vamos primeiro Pegar esse contorno aqui certinho Cuida da asa ali esse lado aqui certinho empurrando a asa pra cá Lado foi esse lado aqui agora a gente põe tudo pra lá esse lado aqui, gente, a gente vai fazer aqui o contorno certinho desse desse lado aqui que tem aqui, e a gente vai pregar, vai deixar o resto pra gente poder virar a peça tá. Agora que a gente vira com cuidado, tá? Vamos fazer o um pique aqui nesse contorno que tem aqui e vamos virar a peça. Agora, aqui a gente dá acabamento assim, a gente vira tudo pra cá, cuida com as alças aqui, tá? E a gente passa um três pontos aqui. vira pra cá e vamos passar esse ponto aqui certinho Dentro, espontando e agora aqui a gente vai prespontar nossas nossas asas Agora é só colocar os velcro aqui e aqui e vai estar tá pronto nosso nossa asa, ok, deixa eu colocar os velcros. assim, gente, ó. Aqui a asa. Um cego pronta. Ficou assim a nossa asa. Olha só que legal que ficou.